bom dia a todos seu maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui que nós estamos tá no rizinho aqui e onde eu falei num vídeo anterior aí que eu ia fazer uns testes nele então nós estamos com nós estamos com as varetas com diamante na câmera e então nós vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui uhum. mas já fiz uns testes antes aqui nós achamos dois lugares dois pontos então a gente vai tentar ver se tira na primeira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 Então aqui ó, ela tá com esse ponto e tem um outro ponto para cima. Então nós vamos peneirar bem aqui, né? Pode fazer isso. dentro. Ela tá aqui ó, nesse meio. Olha aí, parece que a peneira né? Isso, aí tá bom. Se deixar a peneira fora daí, dá água, deixa. Deixa um pouquinho da gente aí, É melhor fazer. Isso, daí dá uma certeza pra cima. Agora nós vamos tirar um cascairinho ali pra nós ver o que vai acontecer. Hoje o, o nosso amigo Vitor que está fazendo a filmagem, vamos ver se ele vai focar direitinho né. <risos> sabe claro nós acho um chuginhozinho Acho um aí nos 10 quilômetros já tava bom, né? Tava tá. Já dava para ganhar o dia É, tá na primeira nota, cara Rapaz Olha esse trino mais lindo, gente Olha aí dá Dá uma focada na câmera aí Aqui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 Mas de baixo está do cabrino agora o vitor vai cortar lá dentro da primeira vira para cá mais pro lado do vitor ali você vai ficar de mim. quarto leitoso olha o tamanho do bicho Olha a ponta dessa pedra aqui, olha você... a pontinha dela, bem na pontinha, Aí é. é, é que está faltando. Dá uma penealda nisso, dá uma batida nisso.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 Aqui ó, olha aí que coisa mais linda papai Meu outro topazinho. Olha que pedra branquinha. Uhum, bonita, linda, essa tá parecendo. Tá parecendo, é, que ela tem um muito cabochão, velho. Tá bonita, hein, ela. ela tá bonita essa daí. Não, Não é tudo bem. pedra bonita. Uhum. Essa aqui tá tão limpinha que eu tô achando que até vou levar ela. Tá bonita essa daí. Não. Olha. Eu levo. Aí outra pelinha. Ah, vamos lá de fora aqui, porque se tiver alguma <coughs> a Mas não tem. Pedrinha é, é. é. meio minha azulada. Vamos Esse aqui tá lindo. Olha como é que brilha no meio da primeira. aqui, ó. Acho que ficou mais lindo esse daqui, ó. Né? Nem podia ser um diamantinho, né? Olha aí. Esse peito tá lindo. Se fosse um diamantinho desse tamanho, já tava bom, já Eu não dava no dia, né? Não. Aqui outro Com um vários tipos de pedra hum. Muito lindo demais. Olha esse passou o bebê. Aqui. daqui também. Valeu aí, né? deixa eu focar. É. Segura aí, hum. viu pra você? dá uma focada de umas pedras aqui bonita aqui. aqui tá parecendo uma polinha ó, ó o citrininho que coisa mais linda ó bonita hein essa é linda para lá? Olha em cima dessa. Bom, essa também é... Não. Vixe, essa aí está brilhando, hein? Cada é, é bonita aí dentro, né? hein? Ué, ué, ué, deixa eu ver. Rapaz, aí, aí se não tiver um diamantinho Olha é aqui ó. Você vai embora de pé, né? Aqui ó, olha é que esse treminho amarelinho Olha né? pra... é, esse daqui Olha é aqui, é. é aqui. É. Olha esse daqui Muito boa é aqui ó okay. Vou tirar ele Olha o ferragem Ferragem rico de galinha tem uns caras aí que, cara que caçam né? diamante aí, tem que ter ferragem, fio de galinha, tem que ter assim, mas tem lugar que tem ferragem não tem fio de galinha tem diamante na ponta do dedo. Isso o produzindo também. Isso aqui é a ferragem, tá na ponta do dedo. Mais umas pretas que pros meios. Outro aqui. Ó. Aí o caboclo pega uma pedrinha dessa aqui e fala: Vixe, oh, achou um diamante. Uhum. E aí? E aí como é que fica? Olha ali, No meio aqui, Coloca aqui no meio, que no me dele. Olha aqui, ó Dá uma olhada aqui, pega aí Olha o Ah? Tô pegando um cetrinho, Dois Olha Olha aqui, ó Tem, Tem vários tipos de pedra bonita Tá até brilhar, ó Tem coisa brilhando demais nessa peneira Olha aqui Olha esse daqui, ó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 essa aqui não tá dando nada, nada, nada, nada, nada essa... que mais rasa ah, mas tá muito montando tá por causa da, da correnteza oi olha o teu diamante aí ó não, hum. não é coisa mais linda não consegue comer nenhum direito. que que Vamos na sombra. três minutos é <coughs> muita pedrinha bonita aqui, aqui ó. por isso que é importante essa é pineiral tá vendo essa pedra aqui hum. essa pedra aqui ela dá sinal que tem a metista para perto para algum lugar Olha que pedrinha é mais linda Nossa, que é. Pode ver qual cai pra você Uma é mais bonita que a outra Ainda tem mais dentro da peneira ainda Fora esse daí da -lhe -lhe. Galinha. Vai aparecendo cada vez mais Coisa bonita no né? teste que está fazendo aqui deixa. Aqui o outro aqui, ó mais bonitinho ainda tá? Cada um mais linda que a outra, vai, to focando Eu vou na palma da minha mão. que Quando vai tirando, eu vou na palma da minha mão. Bora caçar na, na, na, na soqueira aí.